As infecções hospitalares causadas pelas superbactérias matarão, em 2050, mais de 10 milhões de pessoas por ano, gerando um custo de 100 trilhões de dólares. Você sabia que as superbactérias podem sobreviver nos ambientes hospitalares por períodos que variam de minutos até anos? Falhas na execução do processo de higienização podem contribuir com a transmissão de infecção em até 40%. Você já imaginou como seria se existisse uma tecnologia que matasse as superbactérias, sem a necessidade de um profissional garantindo uma maior segurança para o paciente, sem danificar a mobília e equipamentos, emitisse relatórios de controle das desinfecções realizadas e ainda gerasse uma importante economia para o seu serviço? Seria ótimo, não é mesmo? Chegou Hyper Dry Mist, a tecnologia 100% no para desinfecção de alto nível de ambientes que elimina mais de 99% de qualquer micro-organismo, contribuindo com a prevenção de infecção. Com o Hyper Dry Mist não vai sobrar bactérias para contar história.